Olá meu amigo transante. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Sebastião Gonçalves, o cara que mais entende de impotência sexual desse YouTube. Assim como você, sei como é estar com sua parceira na cama e sua banana não subir, por isso trouxe uma receita de um Viagra natural, que vai fazer sua banana voltar a levantar e sua parceira cair em cima. Você sabia que... A parte branca da melancia, por exemplo, que faz parte da casca e não é consumida normalmente, melhora a irrigação sanguínea, aumentando, entre outras coisas, o desempenho sexual, deixando sua banana dura. E já adiantando, essa receita vai te fazer triplicar a potência da sua banana. Mas, antes de passar essa receita, já deixa o seu curtir e se inscreva para fazer parte desse canal, pois só quem é inscrito consegue ver todos os vídeos, e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E aí, preparado? Então vamos à receita dos deuses. Primeiro pegue uma melancia cortada em cubos, segundo pegue suco de limão espremido na hora, Bata a melancia no liquidificador, inclusive com a parte branca, já que é rico em citroína. Agora despeje todo o sumo numa panela e leve para ferver, enquanto isso acrescente o suco de limão. Deixe a mistura até ferver. Em seguida desligue o fogo e espere por uma hora. Uma dica, tome meio copo, pela manhã em jujum, antes do jantar. E logo você sentirá uma melhora, na potência de sua banana. E voltará a dar prazer a sua parceira. Se gostou do vídeo, deixe o seu comentário abaixo. Não se esqueça, de se inscrever, e deixar o seu joinha no vídeo. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Fui.